As claro, redes sociais vão, vão, vão se manter uh, aqui como tema de conversa. Já temos à nossa espera, que fez falta ontem, o Vasco. O Vasco, Olá. tipo, não, não, não também, eu, também eu. Como é que está Muito bem. É um prazer estar aqui de volta. Ai, olha, vamos falar de algo que, assim, à primeira vista não me diz nada. Eu não sei falar de outra coisa no Facebook. Eu só falo em só, fraldas neste momento. tu tens mais que fazer neste momento, não é? é tens outras prioridades. Eu só falo em fraldas e em papas e em sopas. Compreendo perfeitamente. Portanto, não estou provavelmente muito interessante. Tens, tens uma vida própria, não é? Olha, antes de falarmos do tema de hoje, quero saber, muita coisa aconteceu muita, durante estes seis meses. Muita mesmo, mesmo muita coisa. O mundo mudou. O mundo é outro. Mudou? Muito. É verdade. Um o mundo é outro, coisa. mas em termos de redes sociais, o que é que te parece, parece mais interessante ao longo destes seis meses, o que é que aconteceu, que marcou mais e que vai fazer mais diferença até para o futuro? Uma das coisas é mesmo o Facebook, que está a alterar bastante a forma como nós temos que trabalhar para chegar até ao nosso público alvo Cada vez trabalho menos com o Facebook. Trabalhas mais com o Instagram, provavelmente, Sim. não é? E uma das coisas é com o Instagram, que já estava a acontecer e que está a reforçar ainda mais como uma rede social uh, dominante, não é uma alternativa ao Facebook, mas é um, um, uma alternativa de muita gente muita ao Facebook, gente. ao Facebook. É, sem dúvida. E no Instagram houve muitas mudanças também, entretanto, uh -huh. né, neste período. Então, um dos temas quentes é o novo algoritmo, vou chamar novo algoritmo 2018, vão haver outros, calhar ao longo do ano Sim, provavelmente, mas para, mas já este para já é o, é o novo, é o único. Já agora, nós estamos em direto 360. que ah, Claro, tinha que ser, não é? Portanto, que aqui seja. o nosso. Exatamente, sim. Eu, eu já estava desabituado de estar a fazer diretos. Tantos diretos, não é? <risos> um em cima do outro, não é? Claro. Uh, já temos aqui muita gente a reagir e a ver aqui em 360. Quem nos está a ver em direto pode rodar o smartphone. Uh... Aproveito para deixar também aqui o convite a fazerem um like nas nossas páginas de Instagram e de Facebook. Eu estou a falar para as pessoas que estão em casa. Através do... do diretor. É, outras pessoas que estão noutras casas. Estou... Estão! Estão mais da câmara agora. Posso? Um segundinho em casa. Aquela não é 360. Esta é aqui é agora. Vamos falar Ai, para esta. Ai meu é. Deus, tem 60 60 60 a, câmara. a câmara. Portanto, olá Maria. Por acaso estava a jeito eu ter um olho para cada lado agora. Portanto, façam like. E comuniquem connosco através do Instagram e do Facebook. É que há reações. Sim, estou a ver aqui, as pessoas estão aqui a fazer likes, eu vou acompanhando aqui os comentários, eu vou, vou fazendo chegar aqui os comentários. Então explica-nos lá que algoritmo, algoritmo é este do Facebook. Então, o Mark Zuckerberg, o, o fundador o do fundador. Facebook, há, uh, portanto, semana passada, foi no final da semana passada, ele anunciou uma grande mudança uh, no Facebook. Essa mudança foi tão grande que o Facebook caiu em bolsa 4%, 3.3 mil milhões que perdeu em bolsa Facebook por causa desse anúncio. para vermos a importância que isto tem. Uh, então, aqui a primeira questão é, o que é isto? O algoritmo, uh, novo algoritmo do Facebook. Então, eu tentei resumir em seis tópicos o que é que isto trata. E resumo. Então, em primeiro lugar, uh, anunciaram que vão dar mais preferência aos perfis e aos grupos. Ou seja, a interação entre pessoas e menos entre empresas. Que é para isso que serve o Facebook e é para isso que as pessoas vão lá. E as pessoas uhum. estão um bocadinho fartas porque é que usas o Instagram. Por uma estás farta de ver um feed de conteúdos que não te interessa. Então, o que eles pois. querem é contrário a isso. Então, por isso é que o algoritmo vai dar prioridade aos conteúdos que nos interessam, que são ver conteúdos, normalmente, a maioria das pessoas querem ver pessoas. conteúdos da sua rede. Pessoas que sim, conhecem, pessoas sim, que sim. têm discussões interessantes, portanto, sim. é isso que eles estão a fazer. Portanto, isto pode colocar em pânico quem está a ver páginas de Facebook, pensa, então, as páginas de Facebook já tinham muito pouco alcance. Já estava, ao longo de 2017, foi perdeu, caindo. Perdeu, não perdeu. Perdeu. Foi. E este anúncio significa que vai alterar a partir de agora, portanto, vão ver mais alterações. Portanto, primeiro ponto, perfis e grupos. Segundo ponto, interação autêntica e de qualidade. Ou seja, em vez de ter aquelas publicações, comente, identifique um amigo, para participar no passatempo, comente, esse tipo de coisas sim, uh, vão um perder bom. relevância, vão ser penalizadas pelo algoritmo. Era previsível, não era? Claro. Eu acho que... Claro, iam chegar a um Estou... ponto que ia era perder um um interesse. Era não sim, era? Sim, uhum. sim, Exatamente, estás a falar muito bem, não é preciso vir o Marcos do era previsível, era uma questão de tempo. Olha, o que é que está a passar ali, Molly? Ah, estamos a tentar ver o Direto. Ah, o 360? Sim. Mas se ele quiser abrir na, no Facebook, consegue rodar, se for no Google Chrome, consegue rodar e mostrar na televisão. É que ele é o novo telemóvel da Molly. Sim, muito bem, muito bem. Está, está a ver em 360. Ah, ela está a rodar. Ok, excelente. Ela está a rodar e vemos em 360 o live. Ah! Rolai. Muito bom. É o muito novo bom. telemóvel da Molly. Muito bom, muito que vai bom. cair, está bom sem capa e vai se partir todo. Esperemos que não. <risos> Esperemos que não. Olha, está a dar muito bem e ela está a demonstrar muito bem. Uh, Roda-se facilmente e vê, Não sim, é fácil, não é fácil. Consegue-se ver aqui em todas as direções. Pronto, então não era preciso ver o, o Não, dono tu já podias ter dito isto no ano passado. Não era preciso ver o mapa. Mas mar. eu acho que as pessoas Exatamente. estavam. Uh, uh, era uma questão um de tempo. Era sim sim, sim, sim, sim. Era geral lá, um, no último ano, quase toda a gente já estava farta do Facebook. Sim. Portanto, tinha que haver mudanças profundas. Depois, uh, portanto, tem que haver interação autêntica. Interação autêntica é algo que acrescenta valor. É como numa conversa, tu vai falar com alguém interessante e mantém uma conversar. <risos> Conteúdo sem interesse, vai, portanto, aqui vão ver duas coisas que vão acontecer. Os conteúdos pouco interessantes, supostamente, vão então desaparecer do feed, ou vai ser -se muito menos. Conteúdos eh, que estimulam a interação sem interesse, notícias falsas, todo tipo de conteúdos que não interessa, o algoritmo vai penalizar. Por oposição... As notícias falsas também têm muito que, que é se um... diga, sim, não é? Sim, sem dúvida. Sim, sim. Por oposição e... Eh, Portanto, a comunidade um pouco profissional que gera ficou um pouco em pânico porque significa que tem, tinha que investir ainda mais em anúncios, mas por oposição os conteúdos realmente interessantes vão ter mais relevância. Agora aqui a questão é o que é que são conteúdos interessantes, como os produzir e como chegar ao público. E esse é um desafio, é o desafio de quem gera as redes sociais. Pois. Perceber o que é que o público quer e é um interagir que com para ele. ti. Era, sim, e era aquilo que estavas a fazer aqui tudo muito bem, que é criar interação com o público, que é o que eles querem. Eles querem. Conversar uh, contigo e com quem está aqui no programa uhum. em tempo real pelas redes sociais. Aliás, anda um é beijinho a para a Ana Berta, que acabou de mandar uma, uma, uma mensagem. E é esta interação que as pessoas querem que vocês estão a fazer muito bem. Portanto, Pronto. o algoritmo não vos vai penalizar, certamente, da Pero forma bem. como estão a trabalhar. Eu espero bem. Depois, um outro aspecto que eles focaram é que ver passivamente um feed é mau. O que é isto? Quase não todos nós, quando abrimos, abrimos o telemóvel, não temos reação, não podemos Somos estamos, um que... estamos ali a ver, estamos assim, viciados. É. Como um vício. É vício, estamos ali e não conseguimos parar. Temos esse tipo de vício. E portanto, o Facebook percebeu que é esse o comportamento, é um, é um comportamento uh, uh, que não é saudável, não é? Para ninguém, não é bom para ninguém. E, então... e também não é provavelmente bom para o Facebook, não é? Sim, sim. Portanto, nem eles, para eles é nem bom. Nem para eles, eles querem que as pessoas interajam. Eles preferem, o foco deles é, é preferível a pessoa dedicar menos tempo ao Facebook com mais qualidade, até porque você vai clicar em anúncios mais relevantes, não é? Uhum. E interagir. Portanto, o ver passivamente o Facebook é algo que eles querem acabar. Este, o Facebook tenta escalar. E também o engagement bait, é penalizado porque aquilo que falamos há bocadinho, que é o estimular o engagement, a interação, mas que não é autêntica. Tipo, comentem para, para, para participar no passatempo, de que se que aqui, as coisas assim, banais, sem interesse. Portanto, resumindo nestes três pontos, resumindo e baralhando. É, é isso que, que acontece. É que Ora, bem entretanto, tem aqui alguns comentários então do Live comer. 360. Diz lá. Tenho aqui, Ana Melo, olá de espinho, beijinhos. Um beijinho, Ana. Andréia Costa, bem-vinda Maria, já tinha saudades, beijinhos. Que bom! Filipe Mateus, parabéns pelo programa, bom regresso. Obrigada. E tem aqui mais comentários. E aqui o Pedro Castelo, olá, Jéssica Sampaio, que top professor... Ah, é, é Jéssica Sampaio, foi uma aluna minha há muitos anos, engraçado. Mas... Marcos Xavier Verde, professor... boa tarde. É top professor. <risos> Marcos Xavier Herber. qual é a câmara? São uh... muitas. Esta é Samsung Gear 360. <risos> e aquelas, Portanto... onde sei dizer... Panasonic, Cam3, com Mas uma esta vermelha é Mas essa não é a, é a câmara que, que trouxeste a última vez? Essa já está lá encostada, já é... Boa pergunta, eu uso várias câmaras, portanto não sei pois. se foi a última vez. Não, não foi, no não. No próximo eu trago outra. Quantas está tens? Várias, várias, 300 centímetros. é verdade, não é várias. Tipo uma mulher, um, parece aquela pergunta às mulheres, quantos sapatos tens? E ela tem nunca diz alguns, quantos tem. alguns, Sim, tipo, diz. É, tenho que abrir o armário e contar na prateleira. Mais ou é menos, intervalo. Mas é, umas meia dúzia. Meia dúzia de câmeras, mais ou menos. Dez 360, claro. Só destas. Depois, de... De, depois das outras oh, existe um oh, tipo oh, de câmeras. <risos> Olha, um... E já agora, o Live 360, Sim. fotos 360, são conteúdos muito interessantes para a interação. Porque ainda não são muito frequentes. Uh, são conteúdos mais específicos quando eles fazem sentido. Aqui, por exemplo, faz. Portanto, Isto é o que é o algoritmo. Agora, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu posso fazer para uh, estar alinhado com este algoritmo? Não faço ideia. Estas coisas acontecem contigo, tipo... Ah, já ah, está. está. Ah, okay. Estava estranho, não alguma é, dificuldade é técnica com o Vasco. Então, mais <risos> seis ideias daquilo. O que é que podemos fazer para então ter mais interação com o algoritmo uh, e, e, e resultar bem no Facebook? Conteúdos diversificados e interessantes. Não significa uhum. que aqui é só o vídeo. Conteúdos diversificados, uma boa foto, como no Instagram, uma boa foto resulta também, no Facebook também. Uh, mas não ficar só pelas fotos. E conteúdos realmente interessantes. Este é o aspecto mais importante de tudo. No marketing digital é sempre, vamos sempre parar bom conteúdo. O desafio é sempre perceber o que é que o meu público é muito quer. É difícil isso. Isto faz-se. Não há uma fórmula mágica para isto. Isto faz-se porque eu acho que o público quer isto, o público diz-me que quer isto e eu vou experimentar e analisar as métricas. E que, é que está testando bem? também. Tem que se testar, sim. sim. Existe um, uma série de procedimentos base que é conhecer o público, mas a partir daí tem que se testar. Não há fórmulas mágicas e acompanhar as métricas e perceber. Uma coisa interessante, Facebook Live. Se há conteúdo que estimula a interação, é um direto, porque as pessoas fazem sentido a comentar naquele momento. E, portanto, se o Facebook diz-nos que quer interação relevante, penaliza que não é relevante, então um live, como aquilo que estávamos aqui a ver e a ler os comentários, pois. interagir gente realmente com as pessoas, é um bom conteúdo Mas ainda que para ter muito atrás do, do Instagram, do Stories e do, e do Live do Instagram, não é? É diferente, neste caso o live do Instagram é interessante para alimentar as histórias, porque até já fica disponível nas histórias, Play. mas o live do Facebook tem a vantagem que fica para sempre. E, e alimenta o público do Facebook, portanto, acaba... Ah, pois é, essa... o outro... Fica 24 depois, horas. Antes de aparecia e agora fica 24 horas. E é o formato vertical e é um, um conteúdo, se calhar, mais espontâneo, mais, mais efêmero E do Facebook é um conteúdo que pode ficar lá para sempre, posso descarregá-lo, posso colocá-lo no YouTube. Portanto, e vai alimentar o público do YouTube uhum. né? também. E, e do Instagram, vamos falar o público do Instagram. Portanto, temos que jogar, neste caso, Facebook e Instagram, porque são públicos. Não são necessariamente iguais e, portanto, temos que chegar aos dois. Portanto, Facebook Live. Interagir com a comunidade é outra recomendação. Dinamizar grupos. Por exemplo, a página La Maria pode criar um grupo. Esta foi uma outra alteração que surgiu no Facebook, entretanto, uhum. que é a possibilidade de uma página criar ou passar a gerir um grupo, antes só perfis que podiam criar ou gerir. Agora pode ser uma página. Então, isto em torno de marcas que têm fãs. É interessante porque os grupos têm muito mais interação que as páginas é verdade. e as pessoas, como os grupos do WhatsApp é um sucesso porque as pessoas querem estar num grupo e falar com pessoas. E portanto, grupos no Facebook, se fizer sentido, naturalmente, é uma boa jogada. As páginas podem gerir. Luís, tu tens de criar um grupo de fãs. Sim. Eu estava a perguntar eu estou a confirmar. Acho muito ele, bem. Ele Depois, uma, uma quinta medida, mais difícil de implementar, que é, nas páginas do Facebook, tal como a, no Instagram, também temos, a opção de ver primeiro. No Facebook tem a mesma opção que diz ver primeiro, em que podemos ir ao lado do botão gosto, tem um botão seguir e faço ver primeiro ou ativar notificações. Então, quando a página La Maria publica uma coisa, eu vejo imediatamente no meu feed. Acontece que a maioria das pessoas não vai fazer isso. Pois. Podemos pedir, mas sabemos que a maioria das pessoas não vai fazer isso. Isto é mais uma dica, se calhar, para o utilizador, para tentar afinar o seu feed, ir às páginas que realmente têm interesse e colocar ver primeiro. Uhum. Eventualmente. É um tem interesse da própria pessoa, não é? Não é... É, embora a página pode eventualmente dizer, tentar. de repente, num live, uma publicação, não vale a pena insistir. Sim. Mas pode, de vez em quando, dizer, olha, tive a opção ver primeiro, porque muita gente nem, ou não sabe, ou nem se lembra, mas Sim. é um hábito que as pessoas acho que vão passar a ter para conseguir afinar o feed. Por fim, o último ponto, e que é importante, é fazer anúncios bem feitos e com boa segmentação. Hoje em dia não faz sentido estar no Facebook sem investir em publicidade. Quem pensa que o Facebook é uma plataforma grátis está enganado. Tem que se investir em anúncios, para além do investimento em conteúdos. Aqui o desafio é fazer anúncios bem feitos. E isso é um desafio que dá para para mangas. Tanto a segmentação, o tipo de anúncio, etc. Se for a boa notícia no meio disto tudo é, se o anúncio for bem feito, bem segmentado, é uma forma relativamente barata de conseguirmos chegar ao nosso público-alvo e resulta muito bem. E o Facebook é a maior plataforma segmentada à face à terra, não há nenhuma tão bem segmentada. Por isso, investir bem em anúncios do Facebook é uma boa jogada a par de criar conteúdos interessantes sem ser comercial. Para comercial é anúncios, tem que patrocinar. O resto não pode ser comercial. Gente, tivemos então. Dez minutos de uma verdadeira aula, uh, importantíssima para todos aqueles que uh, querem trabalhar cada vez melhor as redes sociais, neste caso o Facebook, caiu não sei quantos milhões, mas é capaz de recuperar, recuperar em breve, não é? Sim, acredito que sim. sim Vasco, muito então obrigada. Obrigado. As pessoas podem te encontrar em www.vascomax.com.br. Pronto. Oh Luís, o que é que pensas aí, antes de ir ao próximo tema?